Fala, fala, galerinha. E aí, é o... Eu sou Norberto, Eu esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente vai trazer alguns livros que a gente leu antes de ter o canal. Pessoal, primeiramente vocês vão nos desculpando Porque a gente queimou A gente queimou não, uma luz que a gente usava queimou Então a gente tá usando agora uma janela aberta E essa luz imensa aqui do lado Só que a gente não tem como prever o tempo E o sol tá baixando muito e oscilando Enfim, é isso aí mesmo A luz vai ficar bem louca Voltando aos primórdios, mas vai dar certo <risos> Vamos resolver isso aí Eu vi esse vídeo no canal de Bruna Miranda E achei super interessante porque a gente já estava preparando uma lista pra fazer Que Faz tempo que a gente não faz lista E a gente achou legal E o livro que a gente não comenta Muito muita frequência. Frequência aqui no canal. Assim, esse eu já comentei aqui, mas é o Caçador de Pipas. Eu resolvi trazê-lo porque tá, antes disso, quem não conhece a história, por algum acaso, vai contar a história de Ami e Ração. E é uma história de amizade, é uma história de escolhas, é uma história de caráter. A história se passou no Afeganistão, inclusive. E apesar deles de terem vivido juntos a... pela vida inteira, eles têm realidades muito diferentes, seja étnica, seja financeira, seja religiosa. Um deles é filho do caseiro da casa do outro Então um é super rico e o outro é super pobre É um livro muito bonito Eu lembro que foi o primeiro livro da minha vida Que eu parei e pensei Não, não vou sair hoje porque eu preciso continuar esse livro Foi uma coisa bem marcada na minha vida Então é um livro bem triste Mas um livro muito bonito E um livro que eu recomendo Inclusive tem filme, né? Pra quem não conhece Inclusive o filme já tem 10 anos, gente <risos> é, é um pouco antigo mesmo Um dos livros que eu li antes de começar o canal E gostei... Na verdade não sei se eu gostei muito Eu acho que eu gostei médio então, não, você gostou muito. Eu lembro. É verdade? Eu gostei médio e tinha partes que eu gostei muito. Ai, ah, eu não sei. O quê? Mas não umas. Não, não tipo, gostou muito. O Frio Aqui Fora é o primeiro romance, né? romance de estreia de Flávio Cafiero, um autor nacional, edição da Kosak Naif. Eu comprei esse livro porque a gente viajou a São Paulo pra um, um congresso, né? Na época de publicidade que a gente fazia. E o vendedor da loja disse que era muito bom, esse é que eu comprei. Esse aqui é uma autoficção, um gênero que vem, né, crescendo nos últimos anos, que é o quê? O autor pega fatos da sua vida e põe em um personagem ficcional. Às vezes mais, às vezes menos, né? Essa relação do autor com a história acontece. Essa história daqui, ela não é linear, agora isso pode ser um pouquinho confuso aqui, porque os parágrafos parágrafos não. Essa não linearidade não é dividida por capítulos, tipo um capítulo presente e um capítulo passado. É tipo, no meio da frase, ele já muda pro passado. Ele bota algumas marcações, tipo um coxete, uns, uns uns parênteses, tá entendendo? O livro é todo marcado assim. O personagem principal da gente aqui é Gustavo Luna. Ele tem um emprego, tipo, padrão de escritório, não sei o que, só que ele não se identifica muito. Na verdade, ele faz um teste vocacional e a mulher diz que ele não se identifica com isso, e é mais pra essa coisa de liberal, artes, não sei o que, e ele resolve escrever um livro, exatamente a história do autor. Na verdade, isso eu li, e as pessoas disseram isso. <risos> é um livro bem escrito, é um livro que eu gostei, e que tem marcações, que eu gostei muito também, afinal, eu coloquei algumas aqui, só que ele tem muitas partes cansativas, por causa de, enfim, devagações do autor, reflexões e tudo mais, e parágrafos imensos. O segundo livro que eu vou comentar aqui é O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Gente, esse livro aqui, ele é classificado como autoajuda, e e foi um livro que me surpreendeu muito. Eu já vou falando de cara isso. Vai trazer relatos, né, histórias reais dessa pesquisadora e ela vai meio que explicando o que é e explicar, inclusive, a diferença entre introversão e timidez porque existe, quem não sabe, tem uma diferença aí foi um livro que eu comprei despretenciosamente porque, enfim, eu, eu sou uma pessoa mais na minha me identifiquei ali bem tímida não, que... eu não sou tímida, eu sou introvertida <risos> hoje em dia eu sei disso e foi justamente graças a esse livro que eu aprendi um pouco mais sobre o assunto que eu me interessei e foi um livro, assim, que me fez meio que me aceitar mais fácil, sabe? tipo, tudo bem ela vai dizer, gente, olha, o mundo... Ele quer pessoas extrovertidas, mas tudo bem ser introvertido, entendeu? Ele vai o que ensinar isso. Um livro super interessante e que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com ele. Se você tá gostando e se interessa pela história de algum desses livros, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar. Vai estar tá ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Você Mudou a Minha Vida de Abdel Selou, foi um livro que Caroline me deu em um dos meus aniversários. Se alguém já assistiu o filme Os Intocáveis, tem a história desse jovem, na verdade é um senhor tetraplégico, que é o Felipe Poudo de Borgo, e ele precisa de um cuidador e chega esse, o Abdel celular para cuidar dele, que na verdade no filme é tratado como eu acho que é atriz. Aqui Abdel celular vai falar as coisas como aconteceram de fato pela vivência dele, não a questão romantizada, mas apesar disso, porque o romance sempre é exagera um pouco né, mas a história não deixa nada a desejar na realidade, é um livro muito emocionante que a gente vê como essa questão da amizade da dependência e da, da cumplicidade ela acontece muito forte aqui, é um livro muito bonito, que ainda não eu pode ler, eu garanto a leitura e o filme também, porque é maravilhoso, né? É maravilhoso. É a é lágrima só descendo aqui. <risos> O terceiro outro livro é A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Eu não, não tenho como trazer uma sinopse resumida desse livro, porque é muita coisa que acontece. Mas, vou dizer que Daniel foi levado pelo pai dele ao cemitério dos livros esquecidos e lá ele encontrou uma cópia da Sombra do Vento e aí ele... Existe meio que um mistério acerca do autor e ele vai atrás de pistas, atrás desse cara, porque ele ficou fascinado pela história e precisa conhecer esse cara e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Começa uma coisa coisa bem louca. Realmente, esse livro conta muita história. É um livro muito extenso e eu não tenho nem como adjetivar, mas foi um livro que me prendeu muito. No início eu meio que demorei a entrar na vibe dele, mas quando eu entrei, eu comi esse livro de uma maneira que, meu Deus do céu, os personagens que são criados aqui são muito bem estruturados e a narrativa é muito envolvente, fica um, um mistério e vai dar treta e vai dar treta e você fica, meu Deus, ele se ferrou e depois ele não se ferrou, e, sabe? É, é uma coisa que você sofre com ele. Okay. Eu sempre vi esse livro e pensei que era tipo autoajuda, né? Não, é. pô, não. Sempre? É, é tipo sempre, muito sempre. bom. É, é muito bom, real. É uma história super envolvente e, meu Deus, pra quem gosta desse tipo de livro você fica naquele impasse ali com o personagem, recomendo bastante. A Arte de Correr na Chuva é o último livro sobre o qual eu vou falar aqui. Aqui a gente vai conhecer a história de Enzo e Danny. Enzo é um cachorro que já tá meio velhinho ali e ele sempre acompanha Danny pra onde ele vai. E ele se sente mais vivo, assim, e mais jovem e tudo mais. E mais humano até, segundo ele mesmo, quando ele vai pras corridas de Fórmula 1 De que Danny participa E Danny é uma pessoa muito trabalhadora Uma pessoa que batalha na vida dele e tudo mais E ele sempre tem uma filosofia sobre corrida para os acontecimentos da vida. Aqui nesse livro vai acontecer muita coisa na vida de Danny e a gente vai saber tudo disso através da visão de Enzo e é interessante ver isso porque é como se o cachorro, eu, li, eu acho que em algum canto isso tem a mentalidade de uma criança de 2 a 3 anos mais ou menos. Então a gente vê as coisas sob a visão de um, uma pessoa, um personagem muito inocente e para ele as coisas não têm a gravidade que a gente percebe lendo então por causa disso isso aqui não é um livro leve de jeito nenhum, apesar dos Muitos momentos de risada que a gente tem aqui. E eu acho que esse foi um dos livros mais bonitos e emocionantes que eu já li na minha vida. Deixa aqui embaixo nos comentários quais foram os primeiros livros que vocês leram pra gente né, ter uma noção, pra gente ver se tem alguma coisa em comum. Porque além desses aqui que a gente falou, tem muitos outros. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ficar ligado em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu! Valeu! Tipo, ai, a vida é... Uma corrida que você não pode desperdiçar, um carro que passa, tipo assim. Sei lá, não sei dizer essas Gente. filosofias. <risos> Ai, vou pular, vou pular, só essa parte. Eu vou cortar essa parte.